Fala, Bernardo, fala aí um pouquinho aí, mano, o que você tem pra falar pra agradecer a galera? Fala, Vitor, pra agradecer. Fala, quero agradecer, a Deus quero agradecer a Deus e a todos os professores da minha academia. Quero agradecer o Vido que tá patrocinando a obra, Vitor, que tá patrocinando a obra, a BGJ Cria pela força, pelo apoio, e a toda a minha família. É isso aí família, mais um sonho aqui se realizando, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui concretizando a obra da casa do Bernardo. Graças a Deus hoje aí, ó. Tá acabando a laje. Esse aqui é o de o Pedeiro. Olha o Thiago, o Thiago aí, ó, o vizinho da casa. Olha lá o seu filho lá olhando lá. Vem agradecer a todos aí, tá? pelo carinho, todas as pessoas que estão apoiando aí, ó. Entendeu Olha lá a mãe da a mãe do Bernardo, lá a Juliana, ó, professor Não Júlio precisar. Nogueira. Só agradecer a todos aí pelo carinho e pelo apoio. Muito obrigado a todos aí, família. Uss.